Cinco anos depois dos incêndios de outubro de 2017, a maior parte das empresas de Oliveira do Hospital conseguiram reerguer-se, persistir e acreditar no futuro. A Carpintaria Brito e Brito foi uma das muitas empresas que não escaparam à fúria das chamas, que aqui consumiram toda uma vida de trabalho. O prejuízo rondou os 2 milhões de euros. Perdemos tudo, desde carros que estavam encarregados com mercadoria para serem outro dia para Lisboa. Isto foi um domingo, eu não estava, não estava cá, fiquei, estava em Lisboa e depois, quando soube a notícia que havia, o um incêndio aqui na, nesta zona, eu vim-me logo embora. E então cheguei ali, a cova, a polícia não deixou passar para o livro do hospital. E estive lá toda a noite, recebi a notícia de que a minha fábrica tinha ervido, eram três da manhã, alguém se lembrou de me telefonar, porque os telefones também não eram fácil eu fiquei lá e quando cheguei aqui, realmente eram para 8 e meia da manhã e encontrei esta desgraça. abracei me a minha filha e disse que nós que não íamos parar, além da desgraça, tínhamos que reconstruir. A menos de 500 metros da Brito e Brito, também a empresa têxtil J. Guerra, em atividade há mais de 50 anos, ficou reduzida a cinzas. Aqui o prejuízo andou à volta dos 15 milhões de euros. A fábrica precisa ainda de um investimento de mais um milhão. Perdemos a totalidade da empresa, não aproveitámos absolutamente nada e reconstruímos, recomeçámos do zero. Essencialmente recomeçámos do zero, foi demolir as instalações onde nós agora estamos, à cota zero, e voltar a reconstruir tudo. Já lá vão. Quase cinco anos. Estamos aqui há cerca de um mês, sensivelmente, e foi um processo doloroso, doloroso para todos. A poucos quilómetros, em Vila Franca da Beira, a agência Luz encontrou a queijeira Paula Lameiras. Cinco anos depois dos incêndios, ainda lhe custa recordar o dia em que perdeu a casa e o negócio da família. Como se não bastasse os incêndios, a pandemia da Covid-19 só atrasou ainda mais a recuperação. O ano todo de 2019 eu ponderei muita vez, fechar a porta. E até em 20. Porquê? Porque não era fácil, tínhamos parado muito tempo, nós vendíamos muito aqui à porta. As coisas complicaram-se um bocado porque claro, paramos, as pessoas procuraram outros clientes, nós não começamos logo, o Natal não tínhamos, que é quando se vende mais, ainda não tínhamos, por isso foi dois natais sem termos. isso parece que não também traz traz muito muito desânimo, não é? Não não as coisas não correrem logo como como era suposto correr, porque nada nada vem assim logo a correr tudo tudo a correr bem, não é? Os apoios do IAPMEI e do Portugal 2020 foram essenciais para a recuperação destas empresas, mas não bastaram por si só. Tivemos a ajuda do projeto do 2020, eles cumpriram com aquilo que estava realmente no projeto e nós também, pronto. com o dinheiro que recebemos dos seguros e aquele que também ainda tinha algum, investimos aqui. Ainda, ainda temos, estamos a dever qualquer coisa à banca, mas se houver saúde e trabalho e as coisas correram, normalmente esperamos... Pagar a todos. Podemos interpretar que o apoio em relação àquilo que nós perdemos, os tais 15 milhões, anda na casa dos, dos 33%, 35%. Embora se fale que eles apoiaram 85% sobre o elegível. Mas houve muita, muita, muita coisa que não, foi, não era elegível, como a matéria-prima, o produto acabado e isso não, não foi considerado. Tivemos alguma ajuda, sim, mas o resto foi empréstimos bancários que fizemos, que temos da queijaria tenho 10 anos para pagar e da casa tenho 15. Por isso ficámos com o futuro, neste caso, com o futuro penhorado, digamos assim. Os incêndios de 2017 causaram mais de 100 mortos e 500 mil hectares de área ardida. Foi o pior ano de sempre em Portugal quanto em incêndios florestais, com os dias 17 de junho e 15 de outubro a ficarem na memória coletiva do país.